E galera, esse final de semana tivemos a estreia de um dos maiores jogadores brasileiros de Clash Royale Na maior competição de Clash Royale do mundo, rapaziada E como será que ele se saiu? Sim, eu tô falando do Lucas X Gamer jogando na PEN e destruindo Então, quer saber sobre isso daí? Como foi a estreia dele? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash e aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e, galera, é o seguinte, já estamos aqui com mais um vídeo de Clash Royale Sim, já estamos e vamos falar de CRL Vamos falar de Lucas X Gamer, um dos maiores jogadores brasileiros de Clash Royale da história E também jogando demais E olha, finalmente, pra alegria dos fãs, ele finalmente jogou a CRL Começou na CRL E eu diria que ele tá bem Tá mandando muito e você vai saber um pouquinho de como foi essa estreia dele na CRL, rapaziada Bom, vocês estão vendo que eu tô no meu Fantasy Royale aqui, fiz 16 coroas Fui bem, hein, rapaziada, fui bem demais, gostei aí da minha, do meu retrospecto, escolhi bem aí, consegui 16 coroas E é isso, rapaziada, ó, oh, e nas lives a gente sempre dá dicas de como você ir bem também, né Bom, é o seguinte, manos, vamos falar de outra coisa também muito interessante que vocês gostam demais gift card manos como ganhar gift card bom eu tô fazendo o seguinte rapaziada pra você poder participar e concorrer a gift card de 40 reais é só você vir aqui na loja descer aqui tudo ir em apoiar um criador e colocar o meu código brunoclash colocou o código brunoclash deu ok comprou qualquer coisa na loja aqui você vai estar tá apoiando o canal brunoclash sem gastar nada a mais por isso e você vai fazer o seguinte: tira um print comprando alguma coisa, tira o print aí é, utilizando as suas gemas ou comprando gemas, e manda no seu Instagram marcando Bruno Clash lá no Instagram, rapaziada. Tô colocando aqui na tela em algum lugar o Instagram do canal Bruno Clash pra você poder marcar. Marcou Bruno Clash, eu vou receber. E você tá concorrendo aí a gift card, mano. Isso mesmo. Todos os meses eu vou dar muito gift card. Então fica ligeiro, hein? É só usar o código e mandar o print. Lá no Stories, marcando o Bruno Clash, beleza? É isso, você vai poder comprar aí o seu é, Pass Royale, muitas outras coisas, tranquilão, sem estresse, beleza? Bom, voltando a falar aí de Lucas Xemer, que é a estrela do vídeo. Hoje nós vamos falar então como foi aí a estreia dele e como foi a primeira vitória da Pen, Que ele foi um dos grandes responsáveis ao lado aí do Wallace, do Sweep. E também do Vitor75, beleza? Então é isso, galera. Ó, oh, se liguem, porque é o seguinte. No primeiro jogo da PEN, a PEN pegou aí logo o campeão da CRL, que é a Space Station. Acabou perdendo pra Space Station. O The God of Overwatch tava num dia inspirado. Ganhou todos os jogos que foram disputados nesse, nesse dia. Então foi complicado. Mas... Tiramos esse peso de pegar o campeão logo de cara. E aí fomos pra segunda, segunda partida. Não era nada fácil. Era o segundo lugar da temporada passada. Que tinha perdido exatamente para a Space Station. Contra a Misfits. Quer saber como foi contra a Misfits? Quem brilhou? Como foi o resultado final? Se liga só. 1 um a 1 um no placar em sets. O único jogador aí em 1v1 que tava ganhando o jogo da pen Era o Lucas X Gamer. Ele quase fez a... Remontada e a virada, a vassourada inversa Tava perdendo 2x0 a, a pen ele quase virou Fez 2x2 e aí perdeu no último é, jogo do Rei da Mesa Mas fomos pro X1, melhor de 3 Lucas X Gamer contra Air Surfer Adivinha o que aconteceu? Não vou falar, assiste agora Com narração de Bruco! Bruno e Deco Se liga só e volto já já Decão, tá na tela, Lucas e Air Surfer definidos pelos seus times, acho que não tinha como ser outro E bora lá, porque Decão, o Lucas já ganhou do Air Surfer uma vez, hein E temos ali o Air Surfer já mandando o deck com um corredor Na torre da direita, Mosqueteiro com Bala de Neve, evitando o segundo hit por ali Será que o Air Surfer tá jogando de 2.6 ou não. não? Eu tô achando, <risos> eu acho que vai ser aquele, aquele 2.9 Pode ser o 2.9 também, o de terremoto, né, com terremoto Terremoto, aquela torre-bomba, né, é vamos ver Enquanto que o Lucas tá trazendo ali Mosqueteiro, Espírito, Dragões e Esqueleto Já dá pra chutar alguns decks, né Mas vamos sim, esperar sim. a confirmação ali do Lucas É verdade Olha que legal ali, já aparece ali agora O Lenhador Já tem uma ideia de deck aí Então, importante pra gente saber aí E ver como vai seguir Vamos torcer muito pra que o Lucas consiga encontrar a vitória aqui, hein Opa, pescador utilizado por ali, Ótimo. já teremos ativação na Ótimo. Torre do Rei. Enquanto isso, o Barulho de vale barril duas vezes, hein? Já quase é... igualou a partida. É, e praticamente igualou a partida, hein? Que loucura, hein? Já deu dano ali da, da esquerda também e conseguiu resolver. não. <risos> é interessante ali, a Fer tá no chat também. É, o jogador favorito da Fer na CRL é o Air Surfer. Ela já mandou mensagem ali: Não aguento ver ele jogando, fico nervoso. <risos> é verdade, ó. Então, tá aí na tela eu vi ali ela falando, hein? Caramba! Olha, lá vem o balão, né? A gente já tava imaginando ali o balãozão por causa uh! do ganhador. Uh! Errou, Decão! Deu aquela erradita na bola de fogo pro delírio da Fer. Será que vai bater mesmo? A... Caramba, mesmo assim? Acho que com a bola de fogo não daria o dano de morte, né, uh, Bruno? É, é. Caramba, é. Pelo menos deu o dano de morte ali, já aumentou um pouco mais a, a vantagem. O Lucas... Vai com tudo pra cima agora, Decão! Manda no chat aí, hashtag golpe ou o logo da Penzona. Vamos que vamos. Já tá lá o Cavaleiro pra distração daquele Dragão Esqueleto na esquerda. Já tá avançando ali do lado direito. Mosqueteira com... Opa, com um lenhador e uma bola de fogo de valor. Agora é do Airsoft, hein? É verdade, mano. Um salve aí pro Gabriel BRT que tá na... na live também. Grande jogador também. Tamo junto, meu mano. E lá vem corredor de novo, hein? Conseguiu uma boa puxada ali. Oh. O lenhador voltou pra marcar, Bruno. Perfeito. Esse aí é brabo. Esse aí vai e volta E olha o lenhador dos dois lados, agora vem O balãozão, será que erra a bola de fogo agora? Ih, bola de neve avançada por ali Bola de fogo, agora sim, afastou o balão Da mas torre, que o problema É o pescador ali, que não vai focar na torre agora É, deu, mas deu dano ali na explosão Já fica na vantagem ainda Muito importante ficar na frente, Decão. Já tá lá então, dragões esqueleto divididos. Vem ali a mosqueteira atrás da torre da esquerda. Vemos lenhador com balão mudando o lado ali o Lucas X Gamer. Mas agora eu acho que não passa, não, Bruno. O Bola de fogo pode afastar perfeitamente o balão. Afastou ali, vai explodir. Dando ali. Olha lá o dragão esqueleto dando dano também. bate forte, hein? Olha o que dá de dano, Decão. Tá ótimo, Bruno, porque já igualou o dano da torre de vida mais baixa ali do Lucas Gamer. E o corredor não Nossa, vai conseguir a perfeito. conexão. perfeito. Perfeitas defesas do Lucas ali com o pescador no time certinho, Decão. Já temos o um próximo avanço ali, é, dragões Olha de o pescador na com esquerda, Decão. o balão. Será que empurrou esse balão pra torre? Não, ainda tá distante. Olha, Olha o pescador na esquerda, Decão. Olha o pescador na esquerda, Decão. E o balão chegando, bateu. Nossa, meu Deus do céu. Não conseguiu a conexão, agora vai ser difícil segurar o corredor em botão. Já gastou a bola de neve no avanço por ali. Só que o lenhador conseguiu dar conta, deu bom, bom, muito bem. Deu bom. O lenhador que eu falo, o lenhador não, o pescador que eu falei na esquerda ajudou demais o, o Lucas agora, hein? Agora temos uma distração ali muito bem feita pelo cavaleiro naquele Opa, naquele curador. vai ter o um dano de morte, hein? Vai ter o um dano de morte. Vai ter o dano de morte, tá na frente, tá bem na frente por enquanto o Lucas, hein? Tem que defender agora, Decão. Já vem avançando ali o corredor, talvez batendo na torre, não. Longua. Mesmo com o terremoto, não deu certo pra ele, não, Brunão. Já vai ali tentando se defender, tentando fazer a vantagem. Vamos que vamos, Lucas. Agora é a hora, hein, Decão. Bola de fogo interessante ali pro Air Surfer, o pescador vai colar. O pescador. o pescador colou Foi. na torre. Bateu ali, 190, tá chegando, Decão. Só tá faltando rodar direito ali, não Qualquer coisinha até a bola de neve. Só que essa bola de neve vai ser importante pra tirar o corredor da torre. fez isso ele mesmo. Muito bem, mandou muito bem ali agora na defesa. Lá vem balão de novo, hein? E lenhador na fúria, tá batendo bastante naquela torre da direita. Pode cair do outro lado, Bruno. 162. Isso! A vitória já é do Lucas. Não tem mais como. Impossível! O Lucas consegue a primeira vitória! Contra o Air Surfer, decão! E decão, acho que já vamos começar a próxima partida. Meu amigo, a partir de agora a Pain pode fechar o jogo, decão! Tá lá então, Lucas vindo ali com a sua bandidinha que deu três passos pra trás pra depois da investida. É, eu até fiquei, achei estranho, né? Tá preparando pra bater? Tá Opa, Brunão, vai bater na torre, hein? bate uma O segundo hit ali, deu com aquele porrete dela Enquanto que o Arqueiro Mágico já vai conseguindo a finalização É isso, o Arqueiro Mágico ali aparecendo Ele que eu acho que... Eu não me lembro se ele apareceu já hoje, hein, Decão? Arqueiro Mágico, Brunão, agora eu não tô me recordando Eu acho que não Mas vamos lá, vamos que vamos Momento importante aí, porque pode definir, né? E olha, os decks aparecendo aí, o Lucas... Leque diferenciado Vamos ver qual que é a ideia Mais uma bandida ali por trás, vai impedir todo o dano daquele Bárbaro, consegue Nossa. mais uma investida No Goblin Murigão, caramba E que pressão tá fazendo só com essa bandidinha, Bruno Não. Tá faltando carta terrestre pro Air Surfer É, então, já tá faltando Um pouquinho aí, vamos ver, vamos ver como vai ali O Arqueiro Mágico já aparece De novo, curou ali Nem precisou, foi só pra chamar atenção Muito bom Lá vem arqueiro mágico tentando... Opa! E... Focou na torre! E... Dano de graça ali, hein, Brunão. O bebê dragão Nossa. foi utilizado ali pra dar aquela conterada e vai morrer também, entre aspas, muito facilmente ou de graça pro dragão infernal. Olha, eu não imaginava que ele ia focar na torre ali não, hein. Pensei que ele ia direto no, no bebê dragão, acabou passando direto ali. Tá lá então, vemos o, a bandidinha mais uma vez. Chegando por ali, essa daí da investida, Brunão? teve que gastar o Lenhador. Teve, não tinha como, se ele ficasse, se ele esperasse ali, ele ia tomar dano, né? É, aí tomou um dano, duas machadadas do Lenhador na torre da esquerda ali, dano que não é, assim, muito aceitável, enquanto isso, Domadora chegando por ali, e agora, bastante vida pra chegar na torre, hein? Uh, mas foi por quase, hein? Ficou no quase, olha a bandida, Necrão! Né? Nossa! Focou ali na lateral, quase, quase, quase, Decão. Distração com perfeição ali por parte do Air Surfer. Uma boa partida ali do lado dele. Enquanto que o arqueiro mágico já vai do outro lado e tem lenhador. Será que vem domadora também? É, já pode aparecer ali o lenhador pela torre. Curou ele, vai batendo, Decão! É isso, parece que o Air Surfer ficou sem reação ali, não mandou nada, Bruno. é. Não conseguiu, e olha do outro lado também, deu, tentou dar um dano O Revesgueio fazendo ali uma ajuda muito boa, 1400 Decão A vantagem é nossa Decão Já temos ali a Jala de Goblin colocada ao centro Tem ali a distração com aquele Espírito Curador Vem Goblin Brigão, a Bandida vai chegando A Bandida perigosa por ali, mas não dá investida nem no Lenhador oh, o chat é maravilhoso, já falou ali que o Arqueiro Mágico apareceu no deck do Sérgio Ramos mas não deu bom pra ele, né? Aqui hoje vai dar bom, hein? Vamos ver ali, olha o Mega Servo avançando ali, vai conseguir dois hits com a ajuda dessa fúria, né, Brunão? Mas mesmo assim, Sim. tá magro ali o dano do Arcelfer na torre. É, tá bem na fita o, o Lucas, tá, tá bem jogando muito bem, mandando bem ali, defendendo tranquilo, contra-atacando e vai partir pra cima agora, hein, Necão? Já temos ali a domadora sendo distraída pela gela de Goblin. O alinhador ficando pelo caminho também Um potencial de dano alto ali na torre da esquerda. não teve que gastar 6 de elixir para defender tudo, Lucas. Não teve chance, teve que utilizar mesmo. É melhor, né, Decão? Ele tá bem na fita, ele não pode é, se dar o luxo de tomar dano e poder perder toda a vantagem que ele fez até agora. né? Enquanto isso, vem ali o gigante real pela primeira vez na partida. Será que o Lucas consegue parar isso daí? Tem lenhador é tem a domadora, Bruno... Travou, hein? Já é tá travada ali. Não vai bater, olha isso, que incrível! Perfeito pro Lucas por enquanto. do domadora Nossa. bateu, Decão! Pra matar a partida ali, Brunão. Mesmo esse gigante Real ali pode ser travado. Vamos ver se o Lucas consegue. Já vai travar ali de novo. Olha isso que acontece! Incrível! Vai travando o gigante real! Não passa, Decão! Faltando 37 segundos, a domadora pode até chegar de novo. Olha ela em cima da fúria! Olha o revésgueio, Decão! Bateu duas vezes! Mais uma donadora pra fechar o jogo! Quase, quase, quase, Decão! Bola de fogo, a donadora vai chegando Isso. ainda assim, não consegue conexão, Brunão! É só rodar o deck, uma bola de fogo ou o Revesgueio mesmo, mas não pegou! Não pegou ainda, é questão de tempo, tem bola de fogo, tem possibilidades! Mandou a bola de fogo, é... Torre no chão! Deca! Temos aí a vitória da equipe da PEN, Lucas X Gamer, o MVP da PEN no dia de hoje, Budão Com certeza, não tenho dúvidas, hoje o Lucas foi o MVP é, eu, eu não sei você, Decão, mas pra mim o Lucas hoje foi o MVP do dia ele, ele deu a vitória pro time dele, né, ele deu a vitória pro time dele É Claro, 2x2 dois dois ganhou, mas ele já mostrou no... No, no segundo set que tava muito bem. E no terceiro ele não deu chance alguma pro Air Surf. Mandou bem demais. Ele que quase fechou numa varrida reversa ali no rei da mesa. Ele acabou perdendo Sim, pro Schwartz no último jogo. Mas ali contra o Air Surfer, não. O Lucas ganhou três vezes contra o três Air hoje. É, rapaziada, o Lucas X Gamer brilhou pro time da PEN. Ele fez aí, saiu no dia é, de ontem, né? Com cinco jogos e desses. 5 jogos, ele ganhou 4 Sim, ele ganhou 4, ele saiu 4 1 desse dia Só perdeu pro Schwarzen E teve um, um, um, um único deslize ali Mas foi essencial para a vitória da PEN. O 2v2 funcionou, tá muito bem ali pelo que eu tô entendendo E no Rei da Mesa o Lucas quase levou Mas na transmissão eu falava Se for pro, pro X1 em melhor de 3 O Lucas leva e não deu outra Parabéns Lucas, parabéns a PEN e toda a Staff também e é isso, vamos acompanhar e torcer pra nossa PEN O time brasileiro na CRL, beleza? Então é isso, rapaziada Comenta aqui embaixo que vídeos mais vocês querem ver sobre a CRL Que eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Então é isso, tamo junto Até a próxima, falou e foi Ouvi dizer que quem curte e se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, eu sou boato Inscreva-se, inscreva-se